Esse projeto de pesquisa nasce de uma parceria histórica entre o IRD e a FUNSEMI. E o nosso objetivo com essa pesquisa é ampliar a capacidade de monitoramento de reservatórios hídricos do Estado de Ceará. Esse projeto ele nasce de uma importante demanda do Estado e da sociedade. Uma vez que o Estado está inserido no semiárido, ele tem, naturalmente, suas reservas hídricas escassas. Para mim, é uma grande satisfação fazer parte desse projeto. Eu vou estar me inserindo dentro de um cenário internacional de colaboração de pesquisas e também vou estar contribuindo diretamente na produção de conhecimento de ponta e de extrema importância para o Estado do Ceará. Só tenho a agradecer o IRD e à FUNSEMI por todo o apoio logístico e por estar proporcionando essa grande oportunidade na minha vida. eu realizei em parceria com o IRD e com a Universidade de Toulouse. A parceria sempre foi nesses dois lados. A gente tinha, por um lado, aprender com o IRD, com esses parceiros, e, por outro lado, desenvolver junto. Isso da recurso hídrico, que hoje em dia é fundamental. É, não é à toa que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, aí que entra essa, toda essa parceria que tem tido com o IRD, e que o IRD tem uma grande expertise. Como realizar monitoramento de recursos hídricos a partir de satélites, Especialmente para regiões com carência de dados, como é o Brasil e tantas outras regiões tropicais. A minha formação enquanto cientista se consolidou muito pela parceria com o ERP. Aprendi muito, colaborei muito e espero continuar colaborando bastante com o ERP. Minha história com IRD ela já data há alguns anos e atualmente eu sou uma das coordenadoras do LMI tapioca. O LMI na verdade a ideia é que ela seja uma rede de pesquisadores. Ele visa a compreensão do ambiente marinho de uma maneira geral. O IRD ele foi muito importante em propiciar esse, esse conhecimento dessas novas tecnologias também através de laboratórios que foram equipados e preparados para poder é, utilizar e replicar essas metodologias. Que se fortaleça cada vez mais para formar um Centro de Excelência de Ciências Marinhas na região norte e nordeste do Brasil. Eu me chamo Helen Gurgel, sou professora do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília, coordeno o laboratório de Geografia do Ambiente de Saúde, chamado Lagas, e também o LMI Sentinela, que é um laboratório misto internacional, uma parceria entre o IRD, a Fiocruz e a UNB. E a gente trabalha sobre as questões de monitoramento e vigilância de doenças vetoriais relacionadas com o meio ambiente. O ERD traz essa perspectiva de outros lugares, com outras culturas, com outras desigualdades, com outras dinâmicas. Então isso com certeza contribui muito para a formação dos estudantes no Brasil. Que a gente continue aí reforçar as parcerias para um mundo melhor no futuro.